Fala, meus prótes preferidos! E agora vamos fazer uma avaliação da nossa roda da vida. Você provavelmente já conhece essa ferramenta, tá aqui. Vou pedir que você imprima essa ferramenta para você poder dar a sua nota. São avaliações de 0 a 10, ou de 1 a 10, como preferir, tá bom? De quatro áreas da sua vida. A área profissional, relacionamento, qualidade de vida e vida pessoal. Como são várias, várias áreas, e cada área aí a gente vai falar sobre três setores, eu vou dividir é, os vídeos aqui em cada área, tá bom? Então, vai se preparando, fica com a sua ferramenta é, na mão, canetinha, suas anotações para que você possa fazer essa avaliação correta, tá? Essa ferramenta é uma ferramenta que é bom sempre você estar tá fazendo. Por quê? Porque nossa vida está sempre em mudança e às vezes a gente muda o foco, para alguma área específica e precisa, então, ter o que Equilíbrio. Essa ferramenta vai te ajudar a trazer equilíbrio, ok? Então, no próximo vídeo, a gente já começa a falar sobre cada uma dessas áreas.